Todas as almas que se dispuseram às experiências e ao aprendizado neste planeta Terra sabiam perfeitamente qual era o plano divino para esta humanidade terrana. Sabiam cada situação que iriam encontrar e também sabiam todos os passos que deveriam dar a cada encarnação. E, acima de tudo, sabiam que um dia o aprendizado seria concluído. E a volta para casa estaria assegurada. Então, você que está encarnado aqui neste planeta, faz parte deste grupo de almas que tiveram a oportunidade única de estar aqui. Já foi dito antes que somente as almas corajosas aceitaram tal experiência, pois a Terra é uma das mais duras escolas de almas deste universo. Os planos divinos são perfeitos. A consciência de uma alma encarnada aqui está tão limitada que não há como compreender a magnitude de tais planos. Somente após o erguimento total dos véus é que ela poderá ter a dimensão e a proporção de tudo. E esse tempo de revelações já está em andamento. A tua consciência está se expandindo rapidamente agora. Você compreende coisas hoje que não compreendia há um ou mais anos atrás. O processo de expansão se acelerou de tal forma que aquilo que levava séculos agora leva alguns anos ou até poucos meses. O processo de expansão da consciência não é igual para todos. Também já foi dito aqui que estamos todos numa escada e cada um está no degrau compatível com a sua frequência ou seja, com a sua capacidade de absorver as mudanças que ocorrem agora. A ninguém é dado a oportunidade de um novo conhecimento se não tiver a capacidade de assimilar tais informações. A fonte criadora é a origem de tudo o que existe no universo infinito. Ela também pode ser denominada de o sol central cósmico. Lá tudo é simplesmente pura luz. É uma consciência amorosa tão grande que não se pode compreender. Então dizemos que essa consciência é Deus. Tudo é criado lá, pois tudo emana de lá, ou seja, da fonte. Deus, fonte, sol central cósmico, luz, amor, energia, enfim, um pacote que se resume a uma consciência única. Você é uma centelha divina emanada dessa fonte, através desse átomo semente divino. Você se transformou numa mônada foi se desfragmentando em muitos eus, até chegar a esse fractal de alma tão pequeno, que quase perdeu a consciência de quem você é de fato. Mas isso foi preciso, senão você não poderia estar aqui, neste planeta de terceira dimensão. A centelha divina, ou átomo-semente, é de fato uma poderosa força atômica, tamanha é a sua energia. Por isso, ela pode criar planetas, estrelas e galáxias. E para habitar esses mundos fora da fonte, ela precisa se desmembrar em partes menos atômicas. Então, se divide em doze superalmas, cada uma em mais doze. E ainda assim continuam na condição de superalmas. Só então cada superalma se divide em almas. E para habitar mundos de terceira dimensão, como a Terra, a alma precisa se dividir em pedaços de sua própria consciência, ou seja, em fractais. Você que está aqui encarnado, é um desses fractais. Lembre-se, você é uma consciência fracionada, por isso não sabe das outras versões superiores de você mesmo. Tem a sensação de que está desconectado da fonte, mas isso não é verdade. Apenas não pode lembrar ainda. Mas o tempo do despertar é agora. Aos poucos, você irá lembrar de coisas que nunca imaginou saber. Isso se dá na proporção que a tua consciência se expande e se integra às tuas versões mais elevadas. O processo de ascensão é sempre baseado na integração de uma consciência inferior pela sua versão mais elevada poderíamos comparar um bebê em uma calça de um homem adulto enquanto o bebê poderiam ser colocados vários deles dentro dessa calça porém na medida que crescem cabem cada vez em número menor até que na forma de um corpo adulto o que está dentro dela é sempre apenas um corpo essa integração das versões de uma mesma consciência, antes fragmentada, é um processo tão natural que não vai causar nenhum transtorno. Você será sempre você mesmo, apenas com uma consciência mais alargada. Nunca se verá como duas pessoas, como muitos imaginam. Será um eu melhorado, mais evoluído. Neste momento, muitos estão na travessia em três dimensões. É preciso fazer essa passagem dimensional. Os portais estão abertos e para ultrapassá-los, basta que se tenha a frequência necessária. O segredo é saber como conseguir a vibração necessária. Ninguém pode fazer esse processo para o outro. Orientar, sim, mas interferir, não. Cada fractal de alma vai decidir quando quer fazer essa travessia. Na verdade, quando estiver disposto a fazer o esforço necessário. Sim, um esforço, pois a travessia vai exigir vontade, determinação e preparo. Ninguém vai ser carregado no colo e nem nas costas. Por isso, é um momento de decisões. Você vai ser desafiado na coragem, na determinação, na sabedoria e, acima de tudo, na confiança. Sim, na confiança, pois você foi preparado durante centenas de encarnações para estar aqui agora, pronto para atravessar os últimos obstáculos. Fique atento nestas próximas semanas e na primeira parte do próximo ano. Haverá desafios imensos e tentativas, tantas que te farão balançar. A torcida daqueles que não farão a travessia para a quinta dimensão será ensurdecedora, para que você sinta medo e desista de fazê-la. Você será testado muitas vezes. Mas saiba que nunca te faltará amparo. Tudo ao teu redor pode tremer, mas nada te afetará, se te mantiveres confiante no plano. Lembre-se que o plano divino não sofre ameaça de nenhum ser humano, por mais poderoso que seja. Os poderes dos homens jamais se sobrepõem aos poderes do Criador e nem tampouco aos teus próprios poderes, pois você é uma alma livre. Você é uma consciência e não um corpo como acreditava até aqui. Nada e ninguém pode aprisionar uma consciência, pois ela não tem forma material. Você é livre desde que possa entender quem você é. A ilusão da terceira dimensão te faz acreditar no contrário. Mas agora os véus começam a serem erguidos e você vai aos poucos descobrindo a verdade. A verdade liberta. A verdade é o passaporte para essa travessia. Por isso, tantos ataques acontecem como tentativas de destruir a verdade. Mas o Criador já deu seu basta. Os tempos são chegados e haverá choro e ranger de dentes para aqueles que não conseguirem fazer essa travessia dimensional. Tempos maravilhosos para todos aqueles que fizeram ou fazem por merecer. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Gratidão, Vital Froze, por mais esta linda mensagem. Namastê.